pH alcalino, é o pH, é o ambiente, né? É, é, o, ambi, é o ambiente, né? É, exatamente que as células cancerígenas não suportam. Então, é um ambiente saudável. Então, você precisa, para ser o seu professor quântico, né? é, é, para ser o seu médico, na né? sua médica quântica, você precisa criar um ambiente extremamente saudável no seu corpo. Tá? Então, procure ver o que é que alcaliniza o seu corpo. O que é o calinésa? O que é que, é o o que, é que é, acidifica o seu corpo, né? Então refrigerante acidifica. Refrigerante. Você deveria é, se, de, falar com sua criança interior, né? bater um papo com ela dizer, olha, eu sei que né, você você foi regada a afeto com muito açúcar, né? Mas isso é um veneno, né? Você, é, ou seja, você você merece ter uma vida melhor. Você merece. É, Envelhecer, sem, sem estar doente, sem adoecer, o adoecendo cada vez menos, né?